Estamos chegando ao fim, último dia de Naples, já tivemos as últimas palestras, todo mundo já passou. Agora meio que tá todo mundo indo embora, ali fora tem uns carros, o pessoal tá indo embora agora. Aqui foi bem corrido, então mal deu pra eu falar com vocês. Eu tava aqui me despedindo de algumas pessoas, né, amigos aqui do mundo inteiro, né, que a gente faz nessa conferência. É, conheci muita gente do México dessa vez, eu nunca tinha visto as pessoas do México aqui na conferência, muitas pessoas do México, né, e foi incrível. Inclusive duas vieram falar comigo, porque me seguem no Instagram e queriam saber um pouco mais. A gente vai ter um papo, foi muito bacana. O mais legal aqui dessa conferência é que assim, a gente não fala muito sobre a parte prática da organização, sabe? Então assim, não tem aula de dobra, não tem esse tipo de coisa conferência, é, eles falam bastante sobre a parte do mindset da organização, de como você mudar a sua cabeça, de como você trazer a família, de como você trabalhar com seu cliente, de como você crescer o seu negócio, de marketing. Então, assim, são palestras incríveis e que eu me gratifico demais porque eles falam muito sobre o que eu falo, que né? não basta você aprender dobras e coisinhas, práticas de organização se você não mudar a sua cabeça, se você não conseguir trazer a sua família. E se você é personal organizer, se você não está preocupado com o teu cliente aprender essa organização, com a mudança de hábito dele, e não só em arrumar a casa da pessoa, né? Então, assim, vai muito além das dobras, sabe? Como eu sempre digo. Além disso, eu percebo uma preocupação deles aqui em trabalhar bastante a nossa cabeça, né? A cabeça do profissional de organização. Porque se a gente não tiver bem, se a gente não se organizar, foi forma das palestras que eu, que eu participei, né? Então se a gente não tiver bem, não se organizar, a gente não consegue passar isso para as pessoas, a gente não consegue vender um bom serviço, fazer um bom trabalho se a gente não cuidar da gente também né? Então falou-se muito sobre isso aqui. Se... Oh, agora eu vou falar com pessoas que estavam aqui comigo na conferência e eu vou pedir para elas darem assim, para elas falarem alguma coisa, tipo uma frase, uma palavra, alguma coisa que aconteceu que foi a coisa mais sensacional dessa conferência para ela, tá? Bem, a palestra que eu assisti, Front City Life, eu gostei muito de uma frase que ela falou, é que as circunstâncias na vida mudam, mas a personalidade da gente não muda. Então eu acho, achei essa, essa frase muito interessante. E lembrem disso, gente, realmente, na vida, a gente realmente tem circunstâncias que mudam, mas a nossa personalidade jamais mudará. Somos o que somos. Agora tem então, outra Agora, parte que a gente queria falar que é melhor, aqui, assim, porque A, a festa, festa, festa tava muito boa festa A festa tava, um poder. tava um poder O pé, <risos> a cabeça, a orelha, tá tudo aqui Enquanto <risos> a Kívia tá procurando as anotações aqui Que ela vai falar também Eu queria dar a minha, né, minha contribuição Eu participei de várias palestras Onde as pessoas falaram as mesmas coisas que eu conectei Que é, quando você diz Sim pra alguma coisa, você diz não pra outra então, se você não tem a sua própria agenda, se você vira a agenda dos outros, ou seja, você diz sim para todo mundo, quer fazer tudo para todo mundo, quer ajudar todo mundo, você tá dizendo não para uma porrada de coisa, provavelmente, da sua vida. Olá! Foram muitas coisas no meu caderninho aqui, mas a parte do encorajamento eu sempre amo. Então, três frases muito simples. Just do it, believe in you, change your mindset. A gente tem que acreditar na gente mesmo com medo, a gente tem que ir. Oi pessoas, meu nome é Maíra Prieto, eu trabalho com organização residencial. Eu vim exatamente buscar conhecimento para levar para vocês um monte de novidade que aconteceu aqui na conferência internacional em Chicago. É isso. Aí. Oi, gente! O que eu mais gostei da conferência, dessa conferência internacional, foi uma parte que fala que a gente primeiro precisa se conhecer, se entender, para então entender verdadeiramente o cliente, fazer algo que seja personalizado para ele. Achei isso bem especial. Vou já! O que eu mais gostei foi de compartilhar a experiência de começar um business de personal organizing com outras profissionais aqui dos Estados Unidos e de outros países coisa que eu mais achei legal que eu ouvi aqui foi Só tem uma coisa melhor que educação Mais educação, estudar sempre ah, é Na verdade eu resumo em duas palavras Que é network e conhecimento Valeu muito a pena é, A conferência da Neymar pra mim foi um momento de muito, muito networking Conheci muita gente legal E a certeza, que foi, comparando os dois mercados o americano e o brasileiro Eu tenho certeza que a gente está no caminho certo Tá vendo que legal? Isso que eu acho bacana, porque assim, todo mundo participou da mesma conferência, mas cada um tem uma visão diferente sobre as palestras, ou de acordo com a sua vivência pessoal, leva algo diferente daquela palestra. Por isso que eu quis que cada uma falasse um pouquinho aqui. Agora o Hugo vai falar. Olha, é, eu, eu anotei algumas coisas aqui. Uma é que cada pessoa tem um estilo de organização e quando você organiza, você tem que preservar esse estilo, é, tomar atenção com esse estilo. E de você ser um exemplo, é, eles chamam de Continua! Você é, é, inspirar a família, principalmente os filhos, eles estavam falando, sendo um exemplo, fazendo aquilo que você acha que é o que você espera que as outras pessoas façam. É uma experiência muito bacana ter estado aqui na Naples, primeira vez que eu venho, com 20 brasileiros. Acho que não teve emoção maior do que o grupo, o grupo de brasileiras juntos num lugar tão especial. O que a gente faz um evento como esse tá é indescritível. Então eu realmente recomendo que quem leva a carreira de personal organizer a sério que invista nisso e que venha em algum momento para a Naples. Oi, eu sou a Ana estou aqui na Naples 2018. O que me impressionou muito foi que eu achei que o Brasil não está tão distante dos Estados Unidos em questão de organização. Nós estamos caminhando a passo... Então, estamos caminhando a passos largos para uma igualdade de serviço, de prestação de serviço, de como a profissão é encarada pelos profissionais. Talvez não pelo público, mas pelos profissionais sim. Então, isso foi uma grata surpresa. Ana, né? quer dizer que a gente vai embora de limousine? Ai, que coisa assim. Que gente, eu, eu me sinto muito Eu vou no Brasil, ficando um só ficando mal. Só é a, a gigante, que a gente vai ficar às 15 é pessoas dentro. Que brasileiro faz essas coisas, né, gente? Olha Deus, só, Deus, gente, a limusine que a gente vai. Ai, que sonho de princesa, gente. Eu tá gente, cheiro, olha que isso. É, o que, que, é, é, que, é, que, é, é, que tem dinheiro é bom. Para de entrar gente dentro do carro. Na minha Gente, eu tô me sentindo naquele frelão é do Gugu, sabe? Que tem a limousine, aí tem o negócio assim, um negócio de, de rinche, que vazio. Agora, tu me disse isso aqui é um carro de personal organizado. que casaco assim? Olha aí, ó. Cheio de casaco, de de a bagunça. Jogado. Olha, a bagunça. bagunça. Olha, além disso, assim, lá atrás tem um porta-mala que tá cheio de mala. E olha aqui atrás de mim. Gente, tem mala até na cabeça do homem, Essa limousine é, é não é organizada, ela né? É Arrumada. É uma batinha.